Você não tem medo de você estar tá dedicando tanto assim à sua marca, você se afastar das outras? É muito importante que você tenha pactos claros dentro do seu negócio com seus sócios. Todas as minhas empresas eu tenho sócios, todas, sem exceção. Eu tenho mais de 20 sócios, mais de 20 sócios todos eles sabem exatamente qual é o meu papel dentro da empresa e qual é o papel deles dentro da empresa, dentro dos negócios. Se você não estabelecer pactos muito claros, inclusive esse sócio meu lá de mentoria, ele também tem 14 sócios, ele fala, olha, eu quero... Eu, por que, que a gente dá certo? Porque a gente estabeleceu um lema, eu quero conflito e não quero confronto. O conflito ele é importante para fazer o negócio crescer, avançar, desenvolver. É através dos conflitos, é através da divergência de ideias, é através de novas ideias, de formas de pensamento diferentes, que as coisas andam, que, o, que você repensa o negócio. O confronto não, o confronto é pessoal. Primeiro, né? Você sabe, né? Sério? Primeiro mesmo. Primeiro nome. seu? Não, primeiro podcast aqui. É a sua primeira vez? É uma loucura. É uma loucura isso daqui. <risos> Começou, meu povo! Eu, Negócio! Nosso primeiro podcast, hein, cara? Sério? Eu, Mano, meu não. Cara, eu tô feliz pra caramba. Ah, não é seu não. primeiro podcast? Não. Nossa senhora, desculpa. Desculpa por eu <risos> <risos> oh, Uma coisa boa, gente. Coisa boa. A gente tá começando aqui esse projetaço. É isso aí. Já com um canal bem consolidado. Você sabia que esse canal aqui, ele começou não como Eu, Negócio, né? Ele começou como Eu, negocio. Aliás, quem é você? Eu negocio, eu negocio, eu negocio, é, sou eu, mesmo. <risos> eu negocio, fala Robledão, tudo em paz, tudo bem. sejam bem-vindos ao nosso novo podcast, como o Robledo disse, nosso primeiro episódio, e a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês hoje, sou o Thiago Kennes Clay, e você? E eu sou o Quem Robledo é Ferreira, o seu host, e o seu host também, é estamos aí. aqui e vamos fazer uma... uma... Acho que a grande proposta, né, Thiago, é colocar a pessoa, né, esse, esse ser humano maravilhoso, é, como esse centro ativado de prosperidade, né, cara? É isso aí. E não é só um papinho de coach, não, cara. É porque realmente a pessoa... É... Você tem alguma coisa contra coach? Não, eu não tenho nada contra coach, cara. Ah, não tenho eu, nada contra... Eu contra... Inclusive, informação. eu não sei por que eu falei isso aqui, não. Mas é porque precisava falar alguma coisa. Então, <risos> eu, acabei, eu acabei colocando isso aqui, mas tudo bem. É, mas é porque a gente precisa... A, a gente sabe, Thiago. Que a primeira coisa que a gente ganha na vida é uma marca. É isso aí. Né? O nosso nome é uma marca e no momento em que a gente ganha essa marca, a gente vai construindo ela ao, ao longo do tempo. Uhum. E, e quando, quando veio a proposta de, de, de, de transformar o Eu Negocio, que era, que era a proposta a anterior, que era uhum. a base inicial, o nosso grande amigo aí, é, é, Renato Hirata, né, que trouxe muito conteúdo aqui de é, sobre negociação, sobre uhum. negociação estratégica, e a gente começa a fazer essa virada agora para o eu negócio é exatamente trabalhar essa pessoa como esse centro de prosperidade, esse. essa pessoa que é, que com a marca dela, que ela ajuda não só a ela mesma, mas é, aquele ambiente que ela está que ela está uhum. participando, isso. né? A empresa dela. Você, por exemplo, você tem várias, várias marcas, né? Uhum. Algumas. Quantas? <risos> Perdi Quantas as mais. contas. Seis empresas. Seis, Seis empresas. Isso é. Seis empresas. Incluindo a minha marca, pessoal, né? É o Holding Kennes Clay. Hold canis, Clay. Hold canis, canis. Canis hold, holding Kennes Clay. É Holding Kennes, né? Can, holding Kennes Clay, isso mesmo. É. Holding e são todas marcas é, é, de um mesmo segmento ou não? Tipo? Não, não, não. O importante é o seguinte, né, Robledo? É, é legal quando você fala sobre, sobre esse lance da, do eu primeiro, né? o eu, negócio, e, e, foi, e foi interessante que quando a gente conversava sobre isso, é, pelo menos para mim, todos os podcasts que eu já participei, podcasts que eu já conduzi, tinha sempre a empresa, o business, o B2B realmente ali é, na frente do negócio. Só que quando você olha, até tem um, um grande parceiro de mentoria também nos Estados Unidos, que ele fala o seguinte, olha, uh, o que é mais importante numa empresa é você, é o empreendedor. o empreendedor não tem business, não tem negócio, não tem planejamento, não teve, não teve negócio. Então quando a gente traz essa ideia do eu negócio, do eu primeiro me preparando, eu primeiro, me, me, a minha história que é colocada a favor dos meus negócios, de fato você vai percebendo que se confunde muito a identidade do business com a identidade do empreendedor. Né? Então as minhas seis marcas, como você comentou, hoje são seis marcas dentro de um ecossistema de varejo. Foi uma decisão que eu tive que tomar em determinado momento. Né? A gente já estou no mercado há 23 anos, 22 anos e, e é natural, é, quanto mais, e o digital ajuda muito nisso, porque quanto mais exposição você tem, quanto mais você aprofunda e quanto mais conhecimento você busca, quanto mais uh, uh, você, você se prepara, mais oportunidades aparecem. Em determinado momento eu tive que olhar e falar o seguinte: olha, uh, eu preciso concentrar isso num ecossistema único. Varejo era a minha base, sempre foi a minha base, eu atendo varejo há 23 anos e eu olhei para aquilo e falei, puxa, eu preciso começar a deixar essas marcas trabalhando em favor, em favor do, do, de, daquilo que é, que é mais forte para mim sobre aspecto de é, networking, é, história, é, negócios realizados, né? Então isso tudo faz muito sentido, por exemplo, grande parte dos nossos patrocinadores que aqui estão hoje fazem parte do meu ecossistema de varejo, das minhas empresas, do meu negócio que estão lá. Então por que que a gente consegue atrair marcas tão tão relevantes? Porque a minha história, né, como empreendedor, a minha história dentro de um segmento, é trouxe relacionamento, e aí o relacional, que a gente tanto fala, que eu tanto falo, trouxe relacionamento de longo prazo, e aí é importante entender que no relacionamento de longo prazo ele só existe, se a sua entrega também é de longo prazo, né? Você não começa, você não tem, nós temos marcas que estarão conosco aqui hoje, a gente falando um pouquinho delas, que eu me relaciono há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, quando você é, se coloca dentro de um ecossistema, você se mantém presente e vivo nessa, nessa, nessa base de relacionamento. Então, minhas marcas hoje, né, eu tenho a Hipergôndolas e a Hiperestrutura Solar. São duas empresas em sociedade com o grupo Hiperfesta. Hiperfesta é uma rede de varejo. 150 lojas em 12 estados. A Hipergôndolas e a Hiper Solar também faz parte desse ecossistema da, da Hiperfesta de varejo. Temos aí depois a Detalhe imóveis que é uma empresa também de imobiliário de marcenaria para o varejo apenas. Uhum. Não faço nada, nós não fazemos nada que não seja varejo. Cozinha não. Cozinha, cozinha não. Tô, não por favor, não, não, não, esquece. Não me, não. me procura para fazer cozinha não, gente. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Brincadeira. Mas é porque nós precisávamos concentrar e fazer os negócios trabalharem a favor. Temos a Noi Design. Noi Design também é uma empresa de projetos, de retail design, né? Famosa. O uh, pessoal confunde muito com a arquitetura de varejo, é, não é? É design de varejo, né, cara? Design é de design varejo. Design varejo. de varejo. Então, é, é, é, são os projetos, os desenhos. Uhum. Então, quando você olha para tudo isso, tem uma plataforma, tem um ecossistema. E, por fim, agora a Lupa. Expert, que é uma plataforma eletrônica, uma plataforma que linka o homem do campo, essa está mais ligada ao agro, porém dentro do ecossistema de varejo, por quê? Porque eu linko o homem do campo com o varejista local, né? Existe ali um, um momento de safra, né? Um momento de safra que é importante o, o, o agro, ele fica todo concentrado, né? O empreendedor do agro ali, o produtor rural, que hoje, diga se de passagem, muito bem preparado, tem muita informação nas mãos ele é um cara que recebe dados o tempo todo, mas ele fica muito concentrado nesse momento do, da plantação, da colheita, aquela coisa toda, da colheita especial. E aí, se ele precisa é, cobrir, precisa de algum suprimento, de algo de, do varejo local, ele tem dificuldade de sair, de se locomover e ele realmente precisa disso muito rápido. Então a nossa plataforma, a Lupa Expert, faz isso também. Então quando você olha qual era o grande desafio né, fazer com que as empresas trabalhem em favor do ecossistema, de acordo com que em determinados momentos eu posso me relacionar com elas, eu posso me relacionar uma trazendo uh, informação, novidade, negócios para outra, e assim vai girando naturalmente. Agora, tudo isso, aquilo que você falava, ele parte primeiro de um empreendedor. Quem é esse empreendedor? É o eu, o negócio. Né? primeiro eu preciso entender qual é o meu negócio, qual é o meu business, qual é o meu segmento, para então eu poder fazer, depois passar adiante dentro do ecossistema. E aí, para fechar tudo isso, nós temos a marca pessoal, Tiago Kempick, cujo você é meu sócio na minha marca pessoal. Né? Você, a Lupin Estratégica também são meus sócios nessa, nessa marca, que é onde a gente leva um pouco mais desse propósito do Tiago empreendedor, do Tiago escritor, do Tiago que compartilha muito do networking, do relacional, né? esse relacionamento com a intenção de servir o outro, de ajudar o outro. Então, quando você olha para tudo isso, tá? é, é esse o ecossistema que a gente acabou criando. E você acaba com essas, com essas marcas que você tem, com todas elas, atendendo mais o mercado regional ou o mercado Brasil, nacional? Brasil, nacional. Brasil. Nacional, nacional. nacional hum. E muitas dessas marcas, inclusive multinacional, né? Por hum, exemplo... Quais, por exemplo? Um exemplo dela eu acho que eu posso dizer que é a própria Coca-Cola, Coca-Cola é um patrocinador hum. nosso, seja bem-vindo, oh, Coca-Cola, Coca seja bem-vindo, ah, parabéns, <risos> a Coca-Cola, por exemplo, através aqui da Refresco Bandeirantes, Goiânia é um dos nossos, dos nossos meus clientes há mais de 15, 20 anos, que eu citei para hum. você agora há pouco. Né? A gente atende, já fizemos inúmeros pontos de venda, inúmeros displays de, de lojas para eles, enfim. Depois tive a oportunidade de atender outras marcas do grupo. Recentemente fiz, inclusive, uma palestra numa empresa deles também, que cresce muito no segmento de, de medicamento aqui do grupo Bandeirantes, na verdade, que é a Vitamedic. Então, a, a, essas empresas elas atuam nacionalmente com algumas empresas, inclusive multinacional. Atendemos aí... Tintas Coral, por exemplo, que hoje é um grupo, está dentro de um grupo holandês também, Axonobel, enfim, então é, é, é uma base que dá para explorar bastante fora do país também. Legal, legal. É, teve um determinado momento que você precisou fazer uma, é, fazer uma imersão na sua marca pessoal. Uhum. A sua marca pessoal hoje influencia as suas empresas? Minha marca pessoal? Totalmente. Totalmente, totalmente. Afinal de contas... Quanto, quanto que você acha que influencia? Cara, eu diria, hoje, a minha marca pessoal, ela entra como, como o, o, a boca do funil. Para os meus negócios. Boca do funil. Vamos pensar. Nós não, você é um, agora. Você é um captador, então? Não sou o captador, mas o relacional, ele me dá essa possibilidade de me relacionar com todos. Tipo relacional? Empresa. É, relacional. O relacional, legal. Ah, falar legal você isso, hein, cara. Legal isso. Até ah, que fingir que não sabe, né? Gente? O relacional. Relacional <risos> é, legal, hein? É, é verdade, é. né? O relacional é essa palavra que nós engravidamos, mas muito mais que uma palavra é de fato é uma algo ação, que a gente. Né? É, uma ação, é uma ação. Algo ação. Que, eu, que eu faço há 23 anos. Há 23 anos, é um que é esse ser. relacionamento com intenção. Tiago, mas como assim com intenção? Intenção de segundas intenções? Não, com intenção de servir o outro, com intenção de ajudar o outro. Você está falando ajudar a empresa também. Ajudar, na verdade. É, é o ecossistema. É o ecossistema. É o ecossistema, uhum. é business. Né? Não deixa de ser business. Só que atrás da empresa tem uma pessoa. Tem o eu negócio várias pessoas. Várias problema. pessoas. Mas tem o líder, né? Tem o líder. Geralmente você é procurado pelo líder. Uhum. Né? Por exemplo, nós acabamos de sair, eu sou cofundador também do UpSummit, a gente acabou não falando do G55, que também é uma empresa, é um negócio que parte da marca Ke Thiago Kennes, o G1 Mentores, que também é. a gente pode falar disso adiante, mas, e, e também sou cofundador aí do UpSummit, um evento que a gente reuniu duas mil pessoas aqui em Goiânia, por exemplo. E a gente acabou de sair de lá e é natural que muitas pessoas até em Goiânia que já se relacionavam comigo, há muitos anos, há muito tempo, e em algum momento perdeu o contato por um motivo ou outro e, e eles me... me redescobriram. E essas pessoas têm me procurado. Pessoas que já relacionavam no meu ecossistema de varejo há muitos anos. falou pô, Thiago onde é que, onde é que você estava? O que aconteceu? Que A gente se perdeu. Hoje, eu, agora há pouco, eu estava com uma pessoa. E exatamente nesse sentido. Então, a, a minha marca pessoal, como através das palestras, através das mentorias, através do livro, eu acabo tendo acesso através do digital, né? A gente acaba tendo acesso a um número muito maior de pessoas, a um número muito maior. Poxa, você vai para um evento com duas mil pessoas, mil pessoas, a gente vai estar tá agora, estou em Salvador, dia 28. Maceió dia 28, Salvador dia 30, depois Brasília, Minas Gerais dia 22, Anápolis dia 17. Você está falando de... como palestrante. Como palestrante. Então, uhum. você imagina que cada uma de... cada um desses eventos, você está reunindo ali 1.200, mil, mil, 1.500 pessoas. Uhum. São muitas vezes 1.200, mil, mil, 1.500 pessoas que não me conheciam antes. Então é natural e aí elas conhecem um pouco mais sobre os meus sobre essa esteira de negócio, sobre esse ecossistema de negócio, e elas querem entender como pode fazer negócio, como Porque porque é muito mais, né, Robledo, não tem jeito, é muito mais do que um business, muito mais que uma empresa. Mas é a pessoa que está por trás desse negócio. né? Pois é, mas você não tem, você não tem medo de, é, no momento em que você está dedicando tanto assim a sua marca, você se afastar das outras? A não, sua não marca pessoal, você se afastar das outras? É, mas aí tem um, tem um projeto, tem um plano, e tem algo que eu falo muito para os nossos mentorados. Hoje a gente tem mais de 70 mentorados entre Brasil e Estados Unidos. Tem algo que eu falo muito para eles, que é... Uh,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 O confronto é eu e o Robledo, a gente. O cara não faz o menor sentido. Então eu quero conflito e não quero confronto. Então, e para mim, com muita clareza, eu acho que essa teoria dele é muito legal, faz sentido. E para mim, com muita clareza, é estabeleça pactos. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos lá a Kenoi Design, por exemplo. Uma das empresas nossas é essa que faz retail design é design retail. para varejo. Ah. Uhum. Uh, eu tenho um alinhamento. Quando eles me procuraram, conhecer o ecossistema, eu já os conhecia. Na verdade, eu trouxe o Rogério Quinoide de São Paulo, de uma grande empresa que, que atua já há muitos anos no cenário nacional. Eu trouxe para um outro business que a gente trabalhava juntos. E a gente nunca perdeu contato. E foi conversando. E eu fui construindo esse ecossistema. E ele me procurou e falou Pô, Tiago, a gente precisava fazer alguma coisa juntos. Eu falei, cara, vem para o ecossistema. Porém, Aliás, aí ele me propôs, vamos tentar fazer alguma coisa e tal. Eu falei assim: olha, eu hoje não tenho agenda, cara, não tenho agenda para trabalhar mais é, como operador dos negócios. Eu tenho uma empresa que eu sou CEO, de todas as seis, eu tenho uma que eu coordeno sozinho. Que essa tem o sócio também, mas que a responsabilidade da gestão é minha. E é um plano, é um planejamento que nós tínhamos, é um pacto que nós tínhamos. Todas as demais eu tenho sócios tocando os negócios, cada um nas suas áreas. E com ele, por exemplo, esse é um pacto legal que dá para contar. Com ele, qual foi o pacto? Cara, eu tenho uma tarde por semana, uma tarde por semana ou uma manhã por semana. Amanhã é os sábados, a tarde pode ser as sextas. Cara, serve assim? Pô, Thiago, não, o que nós queremos... Cara, o que eu quero é ter esse contato. O que eu quero é estar próximo. O que eu quero é entrar no ecossistema porque eu acredito que isso faz sentido. Eu falei assim, não, dessa forma tá bom. O que mais eu posso colocar à disposição, por exemplo, daqui noite, o que mais eu coloco? Eu coloco meu time comercial da parte da gôndola. O que mais eu coloco? Eu tenho todo um tráfego que a gente gera hoje, tráfego pago ali... Uhum. Para que traz clientes para a Gunda, que pode servir para quem Kenoi também, por que não? Então você percebe que essa... essa quando cê Você vai entra, alimentando isso, né? vai alimentando, retroalimentando, retroalimentando esse, esse sistema. Esse né? sistema. Então, hum. só que isso tem que estar muito claro, muito claro. Tem que ter pactos muito bem, muito bem claros. Né? Tá, Porque, tá, mas o, o pacto da tua marca pessoal, esse pacto foi feito? 100%. Eu te pergunto, meu pacto da minha marca o pessoal. Não sei, feito? eu tô te perguntando. Gente, esse daqui, esse daqui, esse daqui é, um, é, um, é um momento muito importante. É porque eu conheço o cara a marca es... dele. O cara te responde com <risos> outra pergunta. Eu, eu, não conheço, consigo eu conheço a marca dele, entende? É, mas é, é, nem todo mundo consegue separar assim tão bem, sim Tiago. Uhum. Nem todo mundo. Uhum. Aí acaba se... É, é, deixando todos os outros negócios claro. em detrimento de uma outra marca. Não, não. Importante, né? É legal quando você pergunta sobre isso porque ah, essas olha, marcas te trazem dinheiro hoje. Todas, todas, sempre, todas 100%. Elas. Quando eu falo, né? Quando eu, a gente cita a marca TK, Thiago Kennesley, onde você é meu sócio, onde hum. a Loop estratégica também é meu sócio, é, tem tem projeto, tem, tem tem pactos muito claros. qual é o meu papel? Eu sou o expert. Cara, eu não sou estrategista. Eu não produzo imagem. Eu não faço uma postagem no meu Instagram. Aliás, eu faço os stories. O story, quando tiver eu gravando, você pode saber. Foi eu. Mas é, por quê? Porque tem um ecossistema trabalhando para essa marca também. Né? Tem um time pensando aquilo, os conteúdos. Claro que eu aprovo todos como você aprova todos, como eles participam de todos. Mas tem muita clareza. Não adianta eu ficar tomando decisões estratégicas para a minha marca se eu não sou estrategista. Eu tenho aquilo que eu gosto de fazer, tenho aquilo que eu tenho afinidade, tem aquilo que eu, que eu já trago como a minha experiência. Está tudo certo. Agora, por que que... Por que, que Tiago, por que trazer um sócio para uma marca que é pessoal, que é seu nome? Eu trago sócio porque eu acredito que, cara, é dividindo que você multiplica. Não tem jeito. Eu não tenho a pretensão de saber produzir gôndola na hipergôndola, de saber produzir estrutura solar na hiperestrutura solar, de fazer projeto na Kenoi, de produzir marcenaria na... na... Eu não tenho a menor pretensão e não tenho pretensão de ser o cara que mais sabe de todas elas, como eu não tenho na minha marca pessoal logo, para minha marca pessoal, o que, que nós acertamos? Eu tenho aqui uma estrutura que cuida de toda a produção de conteúdo, que operacionaliza, que, que ajuda nos eventos, que trabalha toda essa parte da imagem, do design, tem você que pensa aqui estrategicamente, que conduz estrategicamente a marca, os caminhos que a gente vai, e tem eu trabalhando, falando, fazendo hum. aquilo que eu mais gosto, que é falar, que é palestrar, que é apresentar o minha, a minha história, o meu histórico, o meu livro. É isso, acho que é mais... Mas isso que você está falando, que é o que você mais gosta de fazer na, dentro da sua marca pessoal, também é o que você mais gosta de fazer nas suas outras empresas? Que é exatamente esse, esse relacionamento? Não, é só isso que eu faço. Eu costumo é dizer, só... se tem uma coisa que <risos> eu faço, é conversar. Se tem uma coisa que eu faço bem, é relacionamento, irmão. Na verdade, uhum. né? E, e essa é uma, uma das estratégias, por que, que a gente desenvolveu o relacional? Porque quando a gente foi fazer essa avaliação clara, a gente foi olhar e falar, Puxa, tem 23 anos que eu faço isso. Tem 23 anos que eu linko empresas. Tem 23 anos que eu entrego oportunidades de bandeja para outras empresas de forma totalmente no sentido de servir realmente. Puxa, eu estou aqui com você. Eu sei que você é um bom designer. Eu sei que o fulano precisa, o fulano me procura. Cara, eu vou te servir naturalmente. Eu não vou pegar o seu serviço de design para vender para ele, porque eu sei que ele vai pagar e isso pode... Não, para mim não faz o menor sentido. Não faz sentido se for assim. Não faz sentido aproveitar a dor de alguém para poder é, é, é, servir outra pessoa e, e ganhar em cima disso. Para mim não faz o menor sentido, que também é uma dor da outra pessoa. Porque quando, quando a pessoa tem um, um relacionamento, como é o meu caso, tem, tem uma base de networking tão grande, é muito natural. Se qualquer coisa que você me procurar que estiver relacionada ao meu mundo de negócios, eu vou ter sempre alguém para te indicar que faz aquilo. Uma das coisas que a gente tem mais procurado o tempo todo é sobre imagem, é sobre marca, é sobre presença digital o tempo todo. O tempo todo. Agora, não faz sentido para mim ficar vendendo esse serviço porque eu não vivo disso, não é, isso que eu, não é assim que eu quero monetizar meus negócios, não é assim que, eu, que a minha esteira de produtos vai rodar, não é assim que o meu ecossistema de varejo vai rodar, não faz sentido. E eu prefiro contribuir ajudando as pessoas que podem, de alguma forma, servir e, e atender esse cliente, esse parceiro. Então, para mim, é muito natural. E é por isso que o relacional, ele, ele pesa muito, ele é muito forte dentro da minha marca pessoal, porque é o que eu realizo em todos os meus negócios. Você faz com prazer, né, cara? Eu faço com muito prazer. É e assim, você isso. não tem a quantidade de sócios que eu tenho hoje, uhum. a quantidade de negócios que eu tenho hoje sem relacionamento. Você acha que quem tem sócio tem patrão? Ah, eu acho que eu acho que tem uns conceitos sobre existem uns conceitos que eu acho que que caiu um pouco, né? Acho que ao, o tempo vai passando, você vai repensando alguns conceitos. Não, eu não acho. Eu acho que se, quem tem sócio tem pactos estabelecidos. Você não precisa me mandar fazer nada que eu sei que eu tenho que fazer. Eu não preciso te mandar fazer nada que você sabe que tem que fazer. Porém, nós podemos discutir sobre isso. Quer um exemplo claro? Robledo, tô pensando em fazer isso e se isso é relacionado ao podcast. Ó, será que dá pra gente ajustar? Tava pensando, eu vi num, num kit mídia que o pessoal tá usando essa, essa estratégia. Não, Thiago, isso funciona por conta disso. Não, isso faz sentido. Cara, você vai se sentir mandado por isso? Eu vou me sentir mandado de você dizer como eu tenho que falar, como eu tenho que me posicionar? Não faz o menor sentido. Não é quem tem sócio tem patrão. Quem tem sócio tem parceiro. Quem tem sócio realiza pactos, quem tem sócio chega mais longe. Agora, essa história de quem tem sócio tem padrão, não, eu, eu não sei, é assim, eu não, eu não vou dizer que não, porque cada empresa tem a sua realidade, mas eu acredito na parceria. Né? Por exemplo, eu tenho um sócio, eu trabalho com ele há 23 anos, Marcos Gomes, era meu funcionário. Nós começamos, quando eu comecei na empresa, ele já trabalhava na empresa. O, uma, é uma outra empresa. Uma outra empresa, uma outra que a gente empresa. era funcionário. Tá. Eu tinha 16 anos, ele tinha 18, 19, não sei. Você começou a trabalhar com 16 anos? Não, com 14. 16 14 anos? anos. É, filho, 14 tá, anos você fazia o quê? 14 anos eu era pró-jovem, Eu trabalhava na polícia civil dava tiro pra cima e matava. <risos> Pensa, gente. Vocês acreditaram conversa. nisso, gente. Não, não Acredita nisso, não. não. 14, anos, 14 anos formalmente, né? Porque trabalhar, trabalhar eu trabalho desde os 12. né? Eu sempre quis ter meu dinheiro, sempre quis ter meus, meu, meus recursos próprios. né? Eu sempre tive 10 anos a mais do que a minha idade, de fato, é daquele, daquele momento. Mas com 14 anos eu comecei, então, como, como pró-jovem, pró-cerrado, uhum. na época era o nome da instituição aqui em Goiânia, nem sei se existe ainda. Trabalhando dentro da Polícia Civil, É Um cenário totalmente diferente. Mas voltando só ao lance do Marcos, o Marcos é, é o nosso, é o meu principal executivo, é um sócio e o principal executivo da nossa marca, de uma das nossas principais marcas, a hipergôndulas. Uh, o Marcos se importa, Tiago, de você ficar ausente, palestrando, gravando podcast? Não, porque ele sabe exatamente qual é o meu papel na empresa. Ele te agradece. Ele agradece. E eu sei exatamente qual é o papel Obrigado, Tiago. Traga ah. mais clientes para nós, Tiago. Quanto Por mais favor, eu faço eu isso aqui... aí. Claro, claro. Quanto hum. mais presente eu estou no digital, mais as pessoas lembram de mim. É natural. Ah, Tiago, mas não foi fácil não, foi? Para você? O quê? Essa questão da presença do dígito, cara. Ah, não, você começou a fazer. É você comecei ah, ontem, não foi né? fácil, não. Comecei não. ontem e hoje já tá ótimo. Ah, maravilhoso. <risos> é. Facilitou é, a vida. É. A de... vida é boa. Depois a vida... de 10 anos, sua é história da noite pro dia tá tudo certo. Não, Robledo, é uma é uma trajetória, né? A gente falava sobre isso essa semana porque eu tô de alguma forma, fazendo algo no disso desde 2017. De forma consistente, né? Eu entrei... Mas mesmo. você foi por quê? Teve, teve alguma... Grande desejo de compartilhar, irmão. Grande desejo de compartilhar, sabe? compartilhar Não é, não é, não é querer se, se mostrar não? Não mesmo. Aparecer? Não, não e, e você sabe por ah, que não? <risos> te explico. Fala a verdade. Cara, é, eu lembro que a primeira vez que eu saí do país, fui pra Alemanha, 2014. Eu tinha seis meses que eu tava fazendo um curso de inglês. Aí eu falei... Já estou pronto. Posso ir para o exterior. <risos> fui para Alemanha. Arrebentei. Na, é, naquela época eu nem lembro como é que era. Acho que não tinha o WhatsApp ainda, era e-mail. Você foi fazer o que na Alemanha? Eu fui para uma feira de varejo, Shopping, uma das a maior feira de, de varejo do, do mundo hoje. Ela acontece de três em três anos apenas. E eu tinha um grande sonho, né? Eu, falava, eu queria representar a empresa que eu estava fora do país. Sabe, esse era um sonho que eu tinha, um desejo que eu tinha. Que era, que era um dia eu falo isso no meu livro, Trilha dos Milhões, eu, eu cito muito dessa história. E, e eu fui para essa feira de varejo e eu de lá, eu falava, gente, eu tava vivendo coisas ali que eu sabia que muita gente que trabalhava comigo, inclusive, nunca teria a possibilidade de estar lá. De fato, ninguém nunca esteve. E pode estar, mas nunca esteve. Daquela época do relacionamento, do meu relacionamento de hoje, as pessoas que, que se relacionam no meu ecossistema de varejo nunca pisaram numa feira como aquela. E eu olhava aquilo, eu lembro que eu cheguei num sábado, eu cheguei num sábado, meio-dia, meio-dia e pouco, no hotel, larguei tudo, deixei tudo no hotel, falei, cara, eu preciso conhecer o varejo. Eu comecei a rodar, a, a, o hotel que eu estava ficava 80 quilômetros do Düsseldorf, ficava em Colônia, e o evento acontece em Düsseldorf. Eu falei, cara, eu quero conhecer o varejo local. E eu comecei a visitar a loja. Só que, cara, as lojas estavam todas fechadas. Já era depois do almoço ali, enfim, assim, lá também. Já estava tudo fechado. E eu comecei a fazer fotos da vitrine, Robledo. Da vitrine. Eu olhava uma loja de tintas. A gente fazia muita rede de tintas no Brasil. Eu fazia fotos da vitrine. Eu entrava dentro dos supermercados eu queria fotografar os mobiliários. Sempre trabalhei com equipamento para varejo. Queria fo fotografar uma banca de hortifruti. Queria fotografar a gôndola, o check-out, como é que funcionava. Eu sei que naquele dia, naquele sábado, eu fiz mais de 700 fotos. Numa época que, cara, você não tinha smartphones como hoje, com a qualidade que nós temos, com o volume. Eu fiz mais de 700 fotos do meu celular. E eu corri, eu falei assim: agora eu preciso mandar para todo mundo na empresa. Eu voltei para o hotel, voltei pro o hotel e comecei a mandar e-mail. Mandei e-mail para o meu, meu diretor e para toda a linha, para toda a linha que trabalhava comigo ali, dos meus, dos meus pares, e para toda a minha equipe. E eu contava a história de cada uma daquelas fotos, né, de cada um daqueles business que eu estava visitando, não das 700, mas e eu lembro que foi uns 8 a 10 e-mails com muitas fotos, muitas fotos. repito, Não uhum. tinha o volume de qualidade que tem hoje, enfim, e eu contava essa história. Quando eu cheguei, depois de passar uma semana lá dentro da feira, ter toda aquela experiência e voltar, eu cheguei, eu cheguei com uma apresentação pronta de todas as novidades que a feira apresentava e do que a gente faria para poder inovar. Cara, e é fato que os dois próximos anos a gente começou, a gente construiu muito daquilo que eu tinha visto lá. Então, é, eu percebi assim com muita clareza, eu olho para minha história, cara, eu percebo com muita clareza, eu sempre quis compartilhar, eu sempre desejei levar para as pessoas aquilo que eu sabia que tinha dificuldade. Eu vim da periferia, cara. Eu vim da periferia. Eu não tinha... Quando eu teria acesso àquilo que eu tava vivendo ali? Quando outras pessoas que estavam comigo teriam acesso àquilo que eu tava vivendo? Então, eu olhava e falava puxa, eu quero que mais pessoas conheçam disso, saibam disso. Você pode dizer que essa foi a sua primeira palestra ou não? Não, porque, tá aí, é, em eu, 2014, eu entrei na empresa em 2000, eu sempre gostei de treinar. Sempre. Sempre meu time de vendas eu, eu montava meta de meta de horas de treinamento por semana e por você mês você era você qual qual que é o era gestor a... né gestor comercial gestor, gerente comercial. gestor comercial isso uhum. diretor comercial entrei como assistente de crédito e cobrança uhum. né de contas a receber e nós fazíamos em 2000 a gente ainda fazia no caderno de conta corrente é, todo mundo que tinha que pagar, você não tinha... Ó. Nós tínhamos um computador na empresa. Aliás, nós tínhamos dois. Um do dono e um que eu dividia com o Marcos, que hoje é meu sócio. Nós tínhamos um computador, um uhum. e-mail, que é aquele que fazia aquele barulhinho quando você conectava a internet. O barulhinho demais. gostoso que tinha. Nós Inter... tínhamos um computador... Internet escada ainda. Internet escada uhum. Um e-mail, um computador. É, acessávamos através de, de uma máquina que você tinha o horário certo para você poder ligar, para você poder usar, enfim... Então era tudo feito muito manual. Entrei como contas a, a pagar e contas a receber, ele contas a pagar e, e aí a partir disso a gente foi entendendo as oportunidades que tinha ali, telefone que tocava, clientes ligando e não tinha quem atendia e a coisa foi rodando, enfim. E, e aí a gente foi crescendo na empresa. Então entrei em 2000, em 2014 quando eu fui para Alemanha eu já era eu já era líder, eu já era coordenador, supervisor, gerente desde 2005. Então eu já tinha sete anos que eu já liderava equipes, então eu já treinava. O treinamento para mim já sempre foi algo que eu sempre fiz e fiz com muito prazer, né? Sempre custei demais. Então o que eu faço hoje, lá voltando na sua, na sua pergunta lá no início, o que eu faço hoje de compartilhar na internet, entregar conteúdo, é algo que eu tô sendo treinado desde 2000. Eu, eu me preparei, eu sempre quis fazer, eu venho me preparando desde o ano 2000. Então é, palestrar, treinar, é, formar pessoas é tá no meu cerne. Né? Eu entendo assim, com muita clareza que cuidar de gente é um propósito meu, com clareza. E hoje eu entendo que é cuidar de gente através do relacional. Né? E esse propósito ele ficou mais forte, mais claro, quando a gente, quando eu identifiquei, nós identificamos isso juntos, né? É, que o relacional fazia parte desse cuidar de gente. Porque cuidar de gente, por cuidar. É não o, faz seu, sentido, DNA, né, é o DNA, seu DNA, né, Thiago? É seu DNA. Inclusive, essa história, essa, essa história boa, né? Você tem, você tem uma história legal, cara. Essa história ela é contada num livro, né? É, é, o é trilha, o... trilha dos Milhões. Trilha né? dos Milhões, é isso aí. Tem, tem um livro aí, pessoal? Tem um livro aí para. Ah, mim? aí não, acho que só aqui, né? Aqui? Só tá aqui? É. Tá um pouco distante de mim? É, você, não você não viu esse livro? Não, não, não, eu, vi não livro eu, eu, vi, eu vi o livro aqui. Eu vi o livro aqui. te Olha esse livro aí. Ah, maravilha, maravilha. Aqui nós temos o Trilha dos Milhões. Trilha dos Milhões. Ficou legal aqui, diretor? O ficou bom? Ah, aqui Trilha dos Milhões. Você pode adquirir esse livro através? Através da Eduz, do site trilha trilhadosmilhões.com.br. Trilhadosmilhões.com.br. Se você fizer uma pesquisa lá na Eduz também, você vai conseguir. Está na Amazon, a versão digital Legal. dele na Amazon também. Legal. E aqui você conta toda a tua, a tua trajetória desde, desde... Desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade. É isso aí. Até você chegar no teu primeiro milhão? Até a gente construir negócios onde nós faturamos nos primeiros 12 meses... Primeiros 12 meses dos nossos negócios, dos principais negócios, né? De um principal negócio, Hypergôndolas, está ah. citado aí nos primeiros 12 meses, nós fizemos 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. É. Eu costumo dizer, Rolete, sabe essa história do milhão, né? Dos milhões. Você fala assim: ah, pá, mas faturar milhões, você é... não é Você perseguia não é... ele. Não é exclusivo. Sempre, você perseguiu né? ou não? Sempre, sempre. Pessoalmente. Sempre. Não é exclusivo, né? Não é exclusivo <risos> meu. Não sou eu quem, quem produzi isso. Não sou eu quem sou o primeiro a fazer. Mas o fato é. Nós conseguimos nos primeiros 12 meses, numa empresa não digital, numa empresa física, nos primeiros 12 meses, faturar 20 milhões de reais. Todo, todo mundo sabe, os primeiros 12 meses são é os meses mais difíceis, é o período mais difícil de toda a empresa. Né? 80% das empresas morrem em dois anos, 80% das empresas morrem nos dois primeiros anos. E a gente conseguiu produzir 20 milhões de reais no primeiro ano. E eu costumo dizer, isso não significa que é uma empresa de sucesso, não falo isso no livro inclusive porque para mim uma empresa de sucesso ela foi experimentada na dor assim como a gente né um profissional de sucesso ele foi experimentado na dor você não ganha relevância no digital se você não não, não perdeu muitas vezes se você não sofreu muito tempo para poder aprender o caminho das pedras você não ganha relevância no negócio físico se você não sofreu um tempo para poder chegar isso lá não é romântico demais não é, pode ser romântico mas é a realidade é a realidade eu estou contando para você. Produzimos 20 milhões de reais nos primeiros 12 meses de empresa. Você acha que você foi, foi mal acostumado ne, exatamente por construir essa primeira empresa uhum. e, de repente, no primeiro ano, faturar isso que você faturou, é, 20 eu... milhões? E aí você passou por perrengues ali. Muitos perrengues. E, e todos os perrengues estão contados nele também. Conta aqui. Diver, é. Diversos perrengues. Diversos você perrengues. não acha que você ficou mal, mal acostumado? Tipo assim, agora, agora é sob chão. Não, né? porque os Ai, perrengues ele... chegou rápido agora também. Eleitei. Ah, os chegou rápido perrengues... também. É claro. O, o crescimento avassalador, ah. acelerado, ele traz também problemas acelerados. Se eu tivesse vendido... Como por exemplo? Se eu tivesse vendido 100 mil reais ao longo de 12 meses, 1 um milhão de reais, o meu nível de problema era um. Quando você vende 20 milhões de reais, você começa a lidar com um nível de problema relacionado a um volume de faturamento de 20 milhões de reais. Tá, ah, mas você pensava nisso? É, claro que não. E por isso que que questão... claro, é por isso que eu faço É por isso que eu fui lá buscar. Claro, e é por isso que eu faço questão de contar no livro. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a, a contar só a história de sucesso. Elas deixam, elas esquecem que tem que contar o fracasso também. E não é fracasso de, por fracassar, mas é o que o fracasso te ensina com isso. isso. Porque, Robledo, teve uma coisa que eu aprendi no MIT em 2018. Na verdade... Cara, eu fiquei quase 20 dias no MIT, imerso lá dentro, e se tem uma coisa, muitas coisas você aprende, eu falava sobre inovação, estudava as, as grandes big techs lá, as empresas de tecnologia, do Vale do Silício, enfim, o que os caras fazem, mas tem uma coisa que eu aprendi que eu levo para toda a minha vida, uma coisa, cara, o fracasso é importante para o seu crescimento, sem fracasso não tem crescimento, porque é o fracasso que te faz repensar e criar as novas estratégias, os novos planos e te dar um novo passo. Sem fracasso, sem fracasso, é o que eu citei aqui. Faturar 20 milhões de reais não diz que eu tenho, nos primeiros 12 meses, não diz que eu tenho sucesso, que eu sou uma empresa de sucesso. E, cara, eu não sei o que eu não sabia até então o que era é, é, uma empresa que faltava vendas. Uma empresa que perdia, por exemplo, nós perdemos tão logo, bateu os 12 meses, perdemos 40% de faturamento em um mês. Cara, que 40% de faturamento? Você fatura um milhão de reais e no próximo mês você só fatura 600 mil. Cara, 400 mil. Era mais que o meu custo fixo. Era, era menos que o meu custo fixo. Então, na hora que você olha perder 40% de faturamento, ah, Tiago, mas ainda é muito dinheiro. Ok, então traz para a nossa realidade. Quem ganha 10 mil reais da noite podia passar a ganhar 6. Quem ganha mil, da noite podia passar a ganhar 600. Faz diferença ou não faz? E na tua cabeça você pensava que era o quê? Incompetência? O que, que era? Não, na minha cabeça, na minha cabeça. É, é, é, primeiro que você demora um pouco a entender, né? Porque quando você trata com um faturamento tão alto, você tem um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, você e no nosso negócio, né, especificamente, você não fatura, você não recebe tudo à vista, você, você, tem, você recebe parcelado. Então você tem uma projeção de caixa de faturamento. Uhum. Esses 40% você vai sentir dois, três meses depois. Por quê? Porque ele começa a faltar de fato, é dali dois, três meses. Porque você, naquele momento que você está perdendo venda, você ainda tem receita que vem de outros meses. Você tem receita de venda que foi feita lá há dois, três meses atrás. Só que na hora, se você não recupera muito rápido essa venda, e esse é outro, isso é outra coisa que eu conto, porque eu perdi 40 no primeiro, eu perdi 36 no próximo, 20 e poucos no próximo, e eu fui perdendo, irmão, fui perdendo. Eu não, não perdi em um e depois retomou, porque se tivesse retomado, estava tudo bem, mas nós continuamos perdendo. Então, é, não fracasso, mas eu entendi que eu precisava lidar com algo que eu, que eu não tinha entendido ainda quanto empresa. Cara, com 20 milhões de faturamento, eu tinha um estoque desajustado, eu tinha uh, uh, um, uma, um compras não uh, totalmente estruturado sobre aspecto de equipiais eu tinha uma gestão de caixa que não tinha muita preocupação. Você porque tinha o tava entrando problemas sempre. que você não lhe dava antes. Invisíveis. Né? Não, eu tinha problemas invisíveis. Porque você, você era, era um diretor comercial. Exato. Da, outra da outra empresa, o seu negócio era vender é, e, e o seu negócio passa... não, era, não, era entregar, não era entregar não era produzir, não era entregar, não era cuidar do financeiro, não era fazer fluxo de caixa, e aí muitas pessoas perguntam né? e eu vejo muito na internet as pessoas falarem ah pô se você vender cara, você precisa ser um bom vendedor para ter um negócio de sucesso, você tem que ser um bom vendedor, concordo, não é não? mil por cento ah. concordo mil por cento, só que tem um detalhe cara, um bom vendedor Cara, ele tem que ser um bom vendedor sempre. E ninguém tem alta performance sempre. Ninguém tem alta performance 12 meses do ano, 24 meses a cada 2 anos, 36. Não, alta performance ela, ela acontece sim por muito tempo, mas vai ter um momento que você vai perder ali um pouco de performance. Cara, ser um bom vendedor sem entender. E eu, eu falo hoje, as pessoas perguntam, ah, tá, Thiago, então o que mais? Cara, você precisa entender de financeiro e de fiscal. Você tem que ter uma boa, um bom entendimento sobre contábil, sobre fiscal e financeiro. Se você não consegue gerenciar o seu negócio através de um fluxo de caixa saudável, no dia que faltar venda, e venda pode faltar por diversos motivos. Está aí a pandemia. Quantos negócios da noite para o dia eram extremamente de sucesso, perdeu 80% do faturamento. E foi por conta disso? É, é, é esse, Do meu negócio? Esse, não Esse problema aqui? Não, é? não, na pandemia foi o momento que eu mais vendi. Mais vendi, porque ah. a gente teve alguma coisa que a gente descobriu ao longo desse tempo todo. Eu sempre, e isso eu aprendi na, na outra empresa que eu trabalhei por 20 anos com o nosso antigo líder, que é um cara fora da, da curva, inclusive. Cara, ele sempre falava pra gente, falava o seguinte, olha, você nunca pode ser é, unicanal. Você tem que ser multicanal. Porque no dia que um canal... Não vai bem, você tem o próximo. Um dia que o outro não vai, você tem o próximo. Dia que o outro não vai, você tem o próximo. E o cara, eu trouxe isso naturalmente, porque isso é uma das receitas de sucesso deles. E ele teve sucesso por muitos anos, tem sucesso até hoje, né? É, é, é um cara de muito sucesso. E eu vi isso acontecer por muitas vezes. Né? Lá, por exemplo, ele atendia sete segmentos dentro do varejo. Uma empresa atendia sete segmentos. No dia, por exemplo, supermercado. No dia que o supermercado não ia bem, ele tinha farmácia. No dia que a farmácia não ia bem, ele tinha o material de construção. No dia que o material... Ele tinha o pet shop. Então, enfim, eu olhei para isso e falei, cara, faz sentido. Isso aí é uma fórmula que dá certo. E eu trouxe para dentro do nosso negócio. Então, na pandemia, não tive... Dentro da, da, da hipergôndolas, por exemplo, cara, foi o momento que a gente mais vendeu. O que a gente que, mais que, vendeu? O que mais cresceu no varejo nessa farmácia, e supermercado? Farmácia e supermercado. Farmácia supermercado. por questões lógicas, né, pessoal? Farmácia é um dos... É, é... é o segmento Isso, que tratava, E supermercado né? também, né? Foram os dois, os dois segmentos que não fecharam. É, é os dois pandemia, segmentos que não fecharam. Né? E é engraçado, porque aí depois veio um na rabeirinha. Quem que na esperava a pandemia, né, Thiago? né? Quem, que Quem esperava E veio um na rabeirinha, que é o rabeirinha, até um nome engraçado, todo tempo que eu não falava rabeirinha. Isso é cor de Goiânia, <risos> né? Veio um na sequência, que foi o de pet shop. Uhum. Porque tão logo o pessoal entendeu também que os animaizinhos precisavam de cuidado. Ele sim, fechou no mesmo momento, foi muito sim. rápido, abriu de novo sim, e a gente, coisa cresceu. E a gente gasta, viu? Pet Shopping, não é? novo, meu parceiro, o <risos> que, que é isso? é Então não ser unicanal pra nós foi motivo de sucesso. E a gente experimentou isso naquele momento. E aí depois eu experimentei isso de novo, por quê? Porque dentro da esteira de negócios, dentro do nosso ecossistema de negócios, a gente foi abrindo, trazendo novas empresas como o tem aqui: a Hiperestrutura solar, a detalhe imóveis, né? Agora aqui no E isso também foi muito legal, porque quando um negócio começou a não ir bem e eu comecei a ter problema aqui, o outro sustenta o outro, segurou? Ah, Thiago, mas você está falando que você usou o caixa de um. Não, eu tô falando aí eu, eu falo para o pessoal e eu falo para o ecossistema. Então, se você tem uma empresa, né? por exemplo, nós tínhamos aqui a hipergôndolas, que em algum momento a gente olhou e falou, pô, perdemos venda, e agora? O que a gente faz? Cara, tem que trabalhar para retomar. Do outro lado, nós tínhamos a hiperestrutura solar em, em avanço total. Uhum. Né? A energia solar no país está todo vapor, linha de crédito, governo olhando para isso, mercado em ascendência, enfim. Então, enquanto a hipergôndolas ela fazia um movimento de, de redução, de declínio de vendas, eu tinha a hiperestrutura solar decolando. E decolando mesmo, e decolando mesmo tanto que ela hoje é o nosso principal negócio. A estrutura solar hoje é a empresa número um do, do, do, do, do de faturamento, de crescimento, do ecossistema. do ecossistema, de lucratividade das seis empresas. Você vende é, painel solar? Não, eu é. vendo estrutura solar. Estrutura solar. O que, que é uma estrutura solar? <risos> estrutura solar é toda a parte metálica né, que recebe os painéis solares. Os painéis. É é de isso. Seriam os pilares ali. Seriam os pilares, é, os exatamente. Os pilares para poder... Só que não é de, de concreto. Não, é. é de concreto, é de, é de aço. É de aço e agora também estamos trazendo uma linha de alumínio para o negócio. De é alumínio, bem legal. bacana. Agora, sabe uma das coisas que eu vi, Robledo, nesse tempo todo, nesse é, tempo de empreendimento, nesse tempo de negócio, nesse tempo de empresa, que é um grande desafio que eu aprendi com essas, com empreendendo ah. com meu, com os meus negócios, o é, cara, prestação de serviço, prestação de serviço. Mão de obra é um grande desafio para todos os segmentos, para todos os segmentos, encontrar mão de obra qualificada. Uhum. E na pandemia, nós ainda tivemos um outro problema, porque muitos colaboradores. Bom, primeiro que você não podia desligar ninguém, né? Você não podia desligar ninguém. Se você desligasse, você tinha que dar uma satisfação. E naquele auge da Sim, pandemia. Inclusive, o próprio governo lançou. Programas um, é... para poder segurar a turma, né? Exatamente. Um, programas. Uma ajuda é, ali. Financeiros ali para poder. Financeiros para ah, empresa. Tudo bem, empresa. eu te empresto o dinheiro, mas você não pode demitir por... é, pelos próprios meses. Mas próximos você pensa que meses. loucura, né, rapaz? Você pensa que loucura porque uh, no auge da pandemia, todo mundo perdendo venda, todo mundo perdendo receita. E você tem uma folha de pagamento gigante que você precisa cumprir, você precisa suprir, não pode mandar embora. E, e, a, e esse programa também não era para todo mundo, né? Não era para todo mundo, era, era, começou pelo pequeno, médio e depois ele avançou um pouco, aí veio para o NAMP, outras linhas de crédito para poder ajudar o empresário que já tinha um faturamento maior, mas isso também demorou. E, e aí, Mas eu descobri que uh, essa parte do, do, da mão de obra era um grande desafio e aí eu entendi que, cara, e, e eu, eu já pensava sobre isso e agora recentemente a gente conheceu uma empresa, o Efrila, o Efrila é nosso patrocinador também. Aqui. Efrila? <risos> Efrila, meu querido. Conhecemos o Efrila que foi. Foi, foi um espetáculo conhecê-los, porque eu vi isso acontecer na pandemia. Cara, da noite para o dia você tinha 10, 15, 20 funcionários, do outro dia ninguém mais pode trabalhar, mas teve empresas que continuou funcionando, e o funcionário não podia sair de casa para trabalhar. E agora, como é que você contrata uma pessoa do nada? O, o Efrila, inclusive, conversando com, com o CEO da Efrila, o Kevin, né? e ele me contando que pô, eles têm 16 mil, 16 mil é, é, Freelancers Profissionais cadastrados, freelancers é. cadastrados na plataforma, qualificados, é, todo mundo com é, avaliação das pessoas que contrataram, das empresas que contrataram. 4 mil empresas cadastradas, uhum. que é um processo tranquilo, né? Você uhum. vai lá, você, empresa, precisa de um freelancer, uhum. posta a sua vaga lá, coloca a sua vaga é um aplicativo uhum. coloca a sua vaga. É, esses freelancers cadastrados e já validados, eles vão aplicar a essa vaga que você está abrindo. Então, uhum. de repente, você precisa de um garçom, uhum. de, é, de um cozinheiro, uhum. é, é, é, pessoas ali para bares e, é, eu, bares eu e restaurantes. Eu dizer, né? nós usamos o EFREL agora no UpSummit. No Cara, Up ah, Nós usamos o Você utilizou para quê lá? Não, é, é, cadastramento sempre foi um desafio em evento, né? Não, isso aí é em todo o Brasil. Todo... <risos> Desafiador, é porque a turma chega todo mundo junto. É uma você fala o seguinte: você vai começar o evento às 9 da manhã. Imagina, Sim. duas mil pessoas. Vai começar o evento 9 da manhã cara, abre os portões, abre o cadastramento, credenciamento, né? Às sete da manhã, cara, a turma chega, todo mundo. Às nove da manhã. Às nove da manhã, e o evento é. tá começando. É. Então, é uma loucura. Então, o que a gente fez? Na hora que a gente entendeu isso, viu, esse movimento, a gente chamou o Kevin, né, o CEO do Efrila, falou, Kevin, ajuda a gente aqui. Cara, e rapidamente, em questão de horas, nós tínhamos 20 pessoas colocadas pelo Efrila lá pra nos ajudar na organização, credenciamento, essa coisa toda. Foi muito rápido, utilizando Eu, eu o acho que, e inclusive, segurança também. Eu tava com Conversando com a Samara, é, é, teve, teve uma moçada segurança. de segurança também é que veio lá do do freela né? É isso aí, então, a plataforma então, funciona. É, então a, a empresa posta a vaga, as pessoas, os freelancers, eles se aplicam a essa vaga uhum. e você escolhe a pessoa. Ah, mas e se, e se essa pessoa, ela der o bolo em você? Ela não for trabalhar no dia que, que está contratado ela é penalizada dentro da plataforma também. É isso aí. Né? Ela, é isso. Ela, ela paga um pedágiozinho ah, ali por não ter feito estrelinha. isso. Ela perde <risos> estrelinha e vai uma outra pessoa. Uhum. É, e o empreendedor, o, o, né, o empresário, ele paga para a plataforma e a plataforma paga para... É isso aí. Para o Freela. Então, para... assim, é muito legal, é muito. É, é, é muito didático. E assim, né? O Freela hoje está em Goiás, não... São Paulo, Minas, e, tá? E Rio todo de Janeiro Brasil. também, cara. Rio de Janeiro. Rio, Rio de, Janeiro de Janeiro também. Então, é, assim... Os vezes não para. Então e você. O Kevin é um senhor amigo. de uns 20 e poucos anos. Né? É, você, é, é extremamente... startup em né, Robledo, que é outra coisa importante, né? Uma startup que nasceu aqui em Goiânia. Hoje, hoje tem sócios aí de grandes empresas, de tem apoio aí do Bossa Nova, de, de uma turma forte, grande. Bossa Nova é aquele. aquele... Fundo, fundo de, de investimento, em startup, né? Em startup, em novos negócios investidor anjo, Ele é né? do... Do, do João Kepler. Do João, João Kepler. Kepler. Isso, fundador. Uhum. Um dos fundadores. Então, né, eles, eles é, investem também na vida. Também acho que o, o Theo Braga, especificamente, que é um dos filhos do, do João, é quem lidera esse processo junto com que o legal, Kevin cara. aqui. Bem bacana. Então, uma startup que nasceu aqui em Goiânia que é de Goiás. Né? Uhum. Hoje, com mais de 16 mil É né, de Goiás, falou, né? mas atendendo o Brasil. Brasil, né? todo, Brasil todo. Inclusive, mais eu acho que eu tenho mil. aqui quais são as, quais são as cidades. É, acho que é isso, São Paulo. Paulo tá falando Estado, aí, São Paulo, Goiás, Minas, aqui. Rio, os caras estão todo vapor. Exatamente. Ah, rapaz, patrocinador aqui é muito bem tratado, gente. <risos> patrocinador aqui, é. vou falar uma coisa pra é, você. É. A gente, a gente, é, então, mas aí, enquanto você acha, Robledo, e foi uma das coisas que eu pensava, quando eu conheci o Efrilo, eu poxa, se esses meninos tivessem conhecido. conhecer, se tivesse uma solução dessa na pandemia, cara, com certeza eles tinham estourado ainda mais rápido, né? Tiago, disso. 16 mil freelancers cadastrados, 4 mil empresas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Por enquanto, hein? Por enquanto, mas acho Por que já enquanto. tem gente no Maranhão também, tem Por outras enquanto. regiões aí que tá acontecendo. Ele tá falando aqui, em quatro meses, é, é, de operação, em quatro meses de operação já foram realizados mais de 3 mil operações já de freelancers. Ah, é isso aí. Caramba, hein? É isso aí. Caramba, isso é muito, é legal. Isso isso é muito legal. É isso aí. Isso é muito legal. Oi, obrigado por estar conosco mais uma vez. né? Você que não conhece, não baixou, baixa aí. Baixa no teu. No o aplicativo, teu tá, pessoal? Tá aplicativo? lá disponível iOS, é Android. É isso aí. Todo mundo, todo mundo. E foi isso, Robledão. Foi isso que, foi isso que pegou muito. Sabe? Eu, eu lembrava, puxa, mão de obra. E, e aí ficou mais difícil na pandemia, né? Porque aí os caras ganharam o apoio do próprio coronavírus para não precisar trabalhar mais. É, meu Deus. É. Então, desafio grande, desafio grande durante toda essa pandemia. Mas não foi, se você me perguntar, cara, foi isso que mais, mais impactou para vocês, não. Nosso, nosso grande desafio em negócio veio depois, foi depois da pandemia. Até porque na pandemia a gente vendeu bastante, né? Você sabe, que, você sabe que até, até nós, nós, é, é, nós nos envolvermos aí, em, em relação à sua marca pessoal, você sabe que eu estava extremamente voltado, ou 100% do meu tempo voltado, para o mercado de gestão farmacêutica. Uhum. Então, é, é, nós temos uma plataforma chamada Academia Farma, onde nós temos uma metodologia é, que ensina gestão para farmácias. Uhum. É fazer a farmácia verdadeiramente ganhar dinheiro, fazer claro. dinheiro mesmo. Uhum. Coisa que 90% delas não estão fazendo, elas estão vendendo, mas não estão vendo dinheiro. Não não né? uhum. Então ali eu tenho treinamento para balconista, treinamento, uhum. é, treinamento para vendedor. É, é, treinamento de gestão, uhum. treinamento de gerenciamento por categoria, que Uau. inclusive é você quem dá. Foi, foi uma foi uma experiência interessante essa, né Tiago? Ah, sem dúvida, né? O nosso, na verdade o meu primeiro curso online, gravado, né? Primeiro curso online, hoje a gente tem as mentorias, tem, enfim, toda a plataforma, tem uma esteira de produtos dentro do digital, uhum. mas o primeiro curso online gravado, gravado e mais de 30, 34 aulas, se não me engano. São 36, 36 aulas. 36 aulas ensinando, formando o dono de farmácia a organizar os produtos no prateleira. E isso, isso faz o quê? Faz ele vender mais. Faz ele vender mais. Que uhum. é, que aí volta naquela história do propósito do servir. Se, não, se aquilo que eu faço não, não cura uma dor da, do meu latente. público, uma dor latente do meu público, uh, de, um, de um mercado, de um segmento, eu preciso repensar meu negócio. E aí é onde os negócios explodem de fato, porque quando você une o propósito do negócio com o propósito pessoal, o eu-negócio. Agora, tem um grande desafio aí e é por isso que o Robledo brincou aqui no início, ah, não é, não é papo de coach. Porque o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte, você precisa primeiro se conhecer. Primeiro conhecer as suas potencialidades, primeiro conhecer aquilo que arde seu coração, como você gosta de dizer, né Robledo? Aquilo que arde seu coração, aquilo que você faz com prazer, que você gosta de fazer e que, é, e que você faz, ajuda muitas pessoas. Porque tem isso também, tá? as pessoas ficam muito atrás da viralização, né Robledo? No digital fala-se muito, desejo de viralizar um conteúdo, de viralizar. É a coisa mais é. engraçada, né? Como se você criasse, não, vou, vou criar um conteúdo viral, viral agora. Pelo amor de Deus. Cara, gente. não faz sentido. Para com isso. Então. É, viralizar, viraliza, meu amigo. Pronto. É, isso simplesmente, aí acontece. Se tiver acontecer, ele vai acontecer. Inclusive, Thiago, uhum. isso é tão importante que você está falando aqui no canal mesmo, aqui no, é, no canal Eu Negócio, que antes era Eu Negocio. Uhum. Eu tenho um vídeo aqui com o Renato Hirata, que eu fiz com ele. Em 2000, e, se eu não me engano, 2016. Uhum. É, um, be um belo dia, de um dia, Thiago, eu tava jogando o vôlei de areia. Não vou, não vou falar vôlei de praia, porque a gente tá ganhando, né? <risos> vôlei de areia. E chegou uma amiga. É, é, e falou: Robledo, aquele, aquele vídeo seu muito legal. Eu tava assistindo e tal. Eu falei: que, mas que vídeo? Que vídeo? Você é meu? Aquele, aquele que você gravou com um japonês. Falei, um vídeo que eu gravei com o Irata. O Irata é um, é um super especialista na arte da negociação. Uhum. O cara é realmente muito bom. Uhum. Ele é foda. Falei, pô, mas você viu esse vídeo? Você viu, você viu esse vídeo aonde? Pô, cara, eu, eu vi no YouTube, mas não foi só eu não. Eu e mais um milhão de pessoas. Uau. É, o pai, não é, não é possível. Eu não tô sabendo um negócio desse. Nem eu sabia, né? Cara, é porque assim... Nós fizemos o projeto e o projeto estava lá. Estava lá, simplesmente, simplesmente parado. Disponível. E, e, e se você olhar as estatísticas, eu vou até colocar as estatísticas para você aqui, vou pedir depois para o editor colocar as, as estatísticas desse vídeo especificamente. Gente, é... Ele, ele veio durante dois ou três anos como se fosse um limbo, uhum. sabe assim, ninguém. Uhum. Aí de repente, Tiago, alguém assistiu, que compartilhou com alguém, que foi para outro alguém, e que isso virou é, é, é, milhares de alguém, Legal. milhões de alguém, e de repente eu vejo um pico de audiência louco, uhum. de mais de um milhão. Uhum. E aí? Você tem controle sobre isso? Uhum. Ah, eu fiz isso para, para viralizar. Era um, era um conteúdo de 30... E... Era, não é, né? Inclusive, está aqui no canal. Se você não assistiu, assista. É, é... Vale muito a viralizar. pena, viu? <risos> Chama os truques psicológicos para se vender qualquer coisa. Uhum. Inclusive, o nome foi sugestivo, né? É, 36 minutos de... Uhum de conteúdo, uhum. isso, não, isso, não é, isso não é simples, você viralizar algo assim, uhum. certo? Uhum. Com essa quantidade claro. de tempo, uhum. tá? E, e, e foi muito legal, cara. Foi muito legal isso. Aí, aí é que você vê que necessariamente você não cria conteúdo viral. Uhum. O conteúdo, ele se torna viral e ele pode se tornar ao longo do tempo. Claro, perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu, eu me lembro... É, é, como nós somos aqui, aqui de Goiás, você lembra do. Você lembra? Não, eles, eles estão aqui sempre, né? É, não moram aqui mais. O Bruno não mora aqui, mora em, em Uberlândia, Uberlândia, né? Bruno, Bruno Marrone. Bruno Marrone. eles Vão estar aqui na terça-feira. Eles têm aquela. Com um projeto de uma empresa aqui, é, legal. É. Eles têm aquela música Dormindo. É, do Dormindo na praça. na praça. Banco da praça, banco de praça, um negócio. É. Dormir na praça. É do que eu. Você quer que eu pessoal? dou uma palhinha? Acho que é mais ou menos isso. Você quer que eu dou uma palhinha? Faz isso não. Melhor não, né? Não, não, não, não, não, não. Não, não, não. se quiser, não, mas por... não, lógico, você fica à vontade. Mas eles têm essa música e eu lembro dessa música, hum. cara. Pô, quase da minha infância. Hum. E era não. uma música brega. Não, não, é sério. Não, era... Aqui não. em Goiás, era uma música essa brega. Música não é tão velha assim. Era uma música. Para com isso. <risos> Para com isso, pai. Era uma música brega. Uhum. E essa música, ela, ela viralizou uhum. efetivamente, depois parece que de um programa que uhum. houve, que gravou em uma, é, em uma rádio lá de Uberlândia, é. e esse negócio começou a, a virar pirataria, né? E a, a pirataria ajudou, ajudou o Bruno Marrone uhum. a estourar, inclusive estourar com essa música, legal, cara. legal. Anos depois. João Gosto Vinícius foi assim também. Anos na universidade, depois. né? As pessoas começaram a compartilhar pendrive deles cantando Aí. lá na universidade. O sertanejo universidade começou com, é. assim com eles, né? Eles cantavam, saíam, fugia da aula, ia pro boteco, iam pra firma, né? A firma era o boteco que tava escrito lá na porta. É, do... a firma. <risos> <risos> o escritório é. <risos> era o boteco em frente à faculdade, eles iam cantar. E as pessoas começaram a gravar aquilo ali, enfim, e de repente começou a viralizar através de um pendrive. Pensa olha que loucura, isso loucura. Né? É cara. parecido com essa história aí do Bruno. Olha isso. É, mas essa, essa viralização aqui era mais em, em CDzinho pirata mesmo, uhum, sabe? Uhum. CDzinho pirata e a, é. coisa, e a coisa começou a pegar para eles. E, e, mas uma coisa é clara, né, Tiago? Lá deitado na cama eles não estavam. Não estavam. Né? E aí, Robledo, tem um ponto é, importante. É movimentação. né Você cara? falou isso no início do canal. Quando você falou do início do canal do Eu Negocio, na época, com o Irata, você falou o seguinte, nós fizemos e estava lá. Mas primeiro, Sim. precisou ser feito. Feito. Claro, tá lá, disponível. Claro. Né? Gente, é por isso que, é que que dessa tá Eu né? falo muito dessa história de frase de internet, porque eu acho maravilhoso. Porque as pessoas elas ficam replicando frases de internet, replicando, e elas esquecem de praticar. Aí tem uma frasinha que é maravilhosa. Fala assim, feito é melhor que perfeito. Aí a pessoa vai e reposta a frase, mas não faz. Então não adiantou repostar. O que, que você está fazendo hoje... O que você faz hoje para poder, um dia, poder viralizar? Ou para poder, a partir do seu processo, e as pessoas conectam com o processo? Lê do engano de pensar que as pessoas conectam com o resultado. O resultado ela chama atenção, ele desperta atenção. Só que depois que alguém vai no teu resultado, o próximo passa aí é conhecer o seu processo. Quem é. é esse cara? De onde ele veio? O que, que ele fazia antes? Como é que ele chegou aqui? O que, que foi a sua pergunta? Você falou assim, Tiago, como é que foi? Foi fácil? Foi da noite para o dia? Não, meu amigo. Eu tenho, eu estou no digital desde 2014, mas com presença constante desde 2017. Por um pouquinho, nós estamos em 2023, nós estamos falando de seis anos. E cá entre nós eu tenho uma eu tenho uma uma, uma trajetória gigante para ser feita ainda e está tudo bem está tudo certo mas nós não podemos parar de fazer não podemos parar de fazer e aí aquilo que a gente falava por que que um conteúdo viraliza ele viraliza porque primeiro ele está dentro do propósito primeiro ele está dentro do seu do seu uh, do seu negócio da sua alma daquilo que você ama fazer aquilo como você diz daquilo que aquece o seu coração eu posso dizer, e eu já, já falei sobre isso aqui com você e em outras pessoas, eu estou desde 2017 produzindo conteúdos. Mas desde quando nós entendemos que o relacional, relacional é a tradução clara daquilo que eu faço realmente com prazer, que aquece o meu coração, o, o meu crescimento em três meses ele, ele, é, ele é equiparado a três anos. Ele é equiparado há três anos. Ou seja, você não vai viralizar uma coisa que você está apenas copiando dos outros. Você estava tá, treinando há tre, três anos? É, tre... é tava... eu estava me preparando. Você <risos> estava se preparando. É claro, né? é claro tem, tem, uhum. uma, tem um grande é, guru é por, aí. da Porque é um movimento, né? Cara? Claro, tem um grande guru da internet que fala isso. Deus prepara professores em todas as áreas. Agora, pera um pouquinho. As pessoas falam, ah, você fala muito bem, como é que... Não, não é que eu falo muito bem, tem, tem seis anos que eu estou fazendo isso. Tem seis anos, eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar para a câmera e fazer, nenhuma. Não tenho dificuldade nenhuma de fazer um story, não tenho dificuldade nenhuma de me posicionar, nenhuma. Tem seis anos que eu estou fazendo isso. Tive resultado nesses seis anos? Não. <risos> Objetivamente com isso, não. Agora, depois que a gente descobriu o motivo que aquece o coração, o real, o real motivo o qual uh, a gente entrega conteúdo, a gente faz em três meses, a gente tem resultado superior a três anos, aos últimos três anos. E é isso que é o grande ponto. Ao invés de você ficar atrás da viralização, comece a perseguir o que de fato é o seu propósito. E aí tem um detalhe importante. Propósito e um conteúdo viraliza e o propósito ele viraliza depois, uh, ou quando você consegue resolver uma dor de um número muito grande de pessoas. De um número muito grande de pessoas. Conexão, network, relacionamento é um problema de um número muito grande de pessoas. É dor? É, um, é uma dor pesada, né? Porque as pessoas... Mesmo? É, é na verdade, ele é, uma, é, uma é um desejo, né? É uma por, ação, mas, por, que que mas é? ela porque... é uma dor porque as pessoas têm dificuldade de fazer. Tem, tem dificuldade. Parece tão óbvio, pra mim, pelo menos, parece tão óbvio, mas as pessoas têm dificuldade de se relacionar. tem dificuldade de chegar e se apresentar. Né? A gente até desenvolveu essa, essa uma frase que é, que é a tradução do grande problema do networking. As pessoas pensam que fazer network é trocar cartão. Não. E aquilo que a gente fala. Cara... Ter relação é muito melhor do que trocar cartão. Trocar cartão, pegar esse cartão, guardar na gibeira do bolso, como a gente dizia no passado, né? A gibeira da camisa, no bolso da calça, não vai adiantar nada. Né? No passado tinha até aqueles livrinhos que você guardava os cartões ali, que sim, pirava, ficava sim, até bonito, sim, né? Sim, no sim. final você ficava olhando para aquilo, mas se você não olha utilizar... Olha quantos cartões eu tenho. Olha quantos cartões. Se você ah. não relacionar com aqueles contatos, não vai adiantar nada. Todos os diretores. Todos, todos os donos olha aqui, de ó. empresa, não adianta Eu tenho, aqui, eu tenho aqui o do diretor da Coca-Cola. Vamos Coca lá, Rubedo. perfeito. Diretor da Coca-Cola. Ótimo, ótimo exemplo. O cartão dele. Ó, ótimo exemplo. Tem 23 anos ele. que eu me relaciono, 20 e poucos anos que eu me relaciono uhum. com o um diretor, que hoje é superintendente do grupo aqui em Goiás. O que, que eu fiz de agora? De quem? Da Coca-Cola. Coca é. Tá. Eu liguei pra ele agora de manhã e falei, cara, nós temos assim, assim, assim. Quer patrocinar a gente? Pô, Tiago, vamos embora. Tamo junto. Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu tenho relacionamento que não começou hoje. E esse relacionamento ele se mantém né? Ah, como é que você traz uma empresa como a Coca-Cola é, é para patrocinar É bom para os dois né, Thiago? é bom para todo mundo é bom pra... uhum. claro, você pega uma marca né, como a Coca-Cola, aqui no, em Goiás no centro-oeste, representada né, estrategiada pelo grupo Refresco Bandeirantes, você pega uma marca como essa tem gente, tem gente de cima o tempo todo tem gente querendo oferecer algo o tempo todo para os caras, Por quê? porque é uma, uma grande marca agora, quando você tem relacionamento, você chega em quem decide muito rápido também né? Você consegue acessar, e tem uma história que se diz aí, é, existe uma, uma teoria, eu nem sei de onde é que a universidade é essa, mas diz que, e muita gente fala sobre isso, diz que você pode chegar em qualquer pessoa do mundo com apenas seis contatos. Com apenas seis níveis de contato ali, você chega em qualquer pessoa do mundo. Cara, e a mais pura verdade. Só o que eu descobri agora, falando hoje, hoje pela manhã com a Coca-Cola? Eu descobri com, com, com esse superintendente aqui, eu descobri o seguinte, ele me perguntou, eu liguei para ele, oh, Tiago, como é que você tá? Como é que foi o evento dos Estados Unidos? Eu falei, ah, como é que você sabe? Não, é que a Ludmilla, que era sua sócia lá, sua parceira, é minha prima. Ela que te ajudou a organizar <risos> lá na Califórnia o um evento. Tivemos na Califórnia recentemente um evento para quase 100 empresários. Né? Fizemos uma imersão de quase 8 horas. Brasileiros. Brasileiros brasileiros. Uma imersão de quase oito horas, sold out desde o início do, do evento. Uh, fechamos ali quase 20 mentorados. Ah, não foi de graça, não? Ah, não. Não é pago, claro. Uh, que conversa <risos> é essa, né? De graça, que, que história essa? é essa? <risos> Nem injeção na testa ultimamente. Uh, uh. Então, uh, fizemos um projeto nos Estados Unidos, na Califórnia, com uma pessoa que era, que era contato dele, não, que era é a Ludmilla, meu contato, me conhece e tal. Então, você percebe que o, relaciona o relacional ele é muito forte. Ele é muito forte. E, e por quê? Porque eu, estou, eu estava fazendo. Com esse superintendente, devia ter um ano que eu não falava, mas ele estava me acompanhando. É e ele me atendeu na primeira ligação. É, é aquela coisa, né? Quanto vale? Quanto vale? É, é, é, quanto vale um iPhone, né? Uhum. Um iPhone 14. Pro Max, uhum. mas quanto vale o iPhone Pro Max de um grande, de um grande nome? Como, uhum. como, como, por exemplo, o Flávio Augusto. Uhum. É, eu tenho certeza que cada número daquele ali, que ele clicar, as pessoas vão, vão atendê-lo. Uhum. Né? É, é, mas aquele telefone para mim, e nada, é uhum. muito próximo. Muito próximo. Porque uhum. eu posso até ligar do telefone dele. né? Então ele vale muito. Eu liguei uhum. do telefone dele. Uhum. A pessoa atendeu. Uhum. Mas será se ela fica? Exatamente. Depois que souber que não é ele? Uhum, sou exatamente, exatamente. Né? É, eu costumo então, dizer isso. Então por eu exemplo. preciso criar minha jornada. Claro. E aí né? nós estamos usando o Flávio Augusto, que é um case, né? Agora Sim. vamos pegar esse superintendente da Coca-Cola aqui, do grupo, aqui no Centro-Oeste. Cara, qualquer um pode ligar e ele vai atender. Se ele pegar o meu celular, ele vai atender. Mas ele consegue falar de novo? Ele vai ficar. Né? Vai ficar bravo. Uhum. Vai ficar pé da vida. Vai ficar bravo. Ele vai conseguir falar novamente? Agora, quando eu ligo, que eu tenho relacionamento, que eu tenho, ele está na minha base de relacionamento. E, e, e você faz a ponte, né? Você faz. Uhum. Você faz a construção. Atualmente falando uma coisa. Ah, tá ah, bom. Tá, já. Você viu? Já passou, Gente, já passou é de uma hora? Essa produção é demais. Já passou de uma hora? <risos> essa produção é demais. Nossa, isso é bom, hein? Gente, mas você gosta de conversar, hein, <risos> Robledo? E eu é tenho toque. a sensação que nós não falamos nada ainda. Nada. E o povo tá ali puxando a orelha já. Tem pelo ver. menos mais 50 patrocinadores <risos> pra poder falar. No mínimo, no mínimo mais 50 pra falar. Tá bom, Olha. Aliás, aliás, Thiago, você, você sempre falou bem? O <risos> que, que é falar bem, Robledo? Ok, eu vou mudar a pergunta. É, você sempre palestrou bem? Não, esquece que palestrou ah, bem. Acho que, acho que melhorou, não, né? Agora O que, que é isso? É. Eu tive, você sabe, é legal você falar sobre é. isso, porque nós temos um patrocinador aqui fantástico que ajuda nesse processo da comunicação. Mas eu lembro que quando eu decidi que eu queria palestrar, em 2018, eu falei assim: eu vou dar palestra. Eu estava no MIT, cara, negro, periferia, cara. Uh, sem, sem apoio da empresa, eu fui com a minha grana e foi muito dinheiro para aquela época. Muita grana para aquela época. Passar 20 dias nos Estados Unidos estudando. Cara, você imagina o custo disso? Dormir em hotel? <risos> Cara, só que junto comigo tinha diretor da Lenovo, diretor da Google, diretor do Itaú, diretor da, do Nubank, naquela oportunidade já. Cara, só tinha altos auto, executivos. Amazon, uhum. diretoria de marketing inovação. Era um, tre... Era um curso de inovação e empreendedorismo. E o que que acontecia? Cara, eu fui com o meu dinheiro próprio, uh, cara, com uma grana que era muito pesada, muito pesada, e eu até fui, fui será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu falava, cara, tem uma coisa, ah, e detalhe, o treinamento é em inglês, tinha tradução simultânea, tradução simultânea, mas treinamento é em inglês, todo o material didático é em inglês. E o método de ensino nos Estados Unidos é o seguinte, cara, ele, você não vai para descobrir o que ele vai falar lá. Você recebe o conteúdo antes, estuda o conteúdo, para quando você chegar na sala de aula, ele, ele não vai ficar te ensinando o básico. Tem repertório, né? Tem repertório. Tem repertório e você, você fazer é, boas e assim, perguntas também. Sim, e você, e você poder entender com clareza, enfim, ele não vai ficar te ensinando o básico. Então eu lembro assim, que eu tinha que me esforçar muito para poder participar da aula, estudar, entender cara, e a gente ia de manhã, tinha um ônibus que levava todos esses executivos dessas grandes empresas, eu, eu era um deles tinha um ônibus que saía do hotel nos levava o MIT nesse ônibus, eu lembro que eu lembro que ele ia cheio de manhã e voltava vazio por que que ele voltava vazio? cara, a turma saía dali, todo mundo, pro para o bar, e todo mundo para a firma, para o escritório. O escritório e a firma lá nos Estados Unidos era é o bar também, todo mundo queria conhecer, E Eu olhava para aquilo e falava cara, para mim não faz sentido, esse, esse dinheiro aqui é meu, a empresa não está pagando, eu sei, eu sei quanto é caro estar aqui hoje, quanto é pesado, eu preciso aproveitar isso o máximo. O que eu fazia? Eu voltava para o hotel. E isso foi uma rotina de 20 dias. Faltando 10 dias, eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei, tá, mas eu estou estudando, estou aprendendo esse tanto de coisa. Cara, como é que eu vou levar isso para as pessoas? E eu comecei a fazer contatos com empresas, Roberto. Contato com empresas, parceiros meus aqui do Brasil. Saí de lá com cinco palestras agendadas. Saí do MIT, 2018. Nunca tinha palestrado para fora. Saí de lá com cinco palestras agendadas. Uma empresa em São Paulo. A Coca-Cola aqui, inclusive, não foi através desse contato, foi através de outra pessoa, mas a Coca-Cola aqui, fiz uma palestra, uh, fiz uma palestra, ah cara, eram cinco palestras, não vou lembrar agora de cabeça, ah, fiz uma palestra para RD Station, 300 donos de agência de publicidade, que a RD Station estava fazendo um treinamento em São Paulo, fiz um treinamento lá também, Eu tinha mais duas empresas, sei que foram cinco palestras agendadas, uhum. e aí eu vim para essas palestras e falei, vamos vambora, eu pensava que era o quê? igual o treinamento que eu fazia lá na empresa, para os meus colaboradores, mas quando você se coloca num palco, quando você se coloca numa posição de falar para pessoas que têm talvez muito mais experiência que você em determinadas áreas, cara, aquilo mexe com as suas bases inteiras, aquilo treme inteiro, te treme todo. E eu falei. Puxa vida, palestra, não adianta o conhecimento que eu adquiri lá, não adiantava só o conhecimento, eu precisava ter técnica. Eu precisava aprender como me comunicar e me fazer entendido para esse povo. Eu lembro que a palestra do RDC 300 dono de 300 donos de agência de publicidade eu fiz uma palestra de três horas pros caras. Sabe o que é fazer uma palestra de três horas? Cara, na hora que dá uma hora e meia, ninguém quer mais ouvir aquilo ali não, irmão. Ninguém quer mais ouvir aquilo. Só que eu, eu, tava, eu não tava palestrando, eu tava dando um treinamento. E aí as pessoas não estavam ali para o treinamento, as pessoas estavam ali para a palestra. Então, uma palestra de três horas e e, ele, e foi um pedido deles e tudo. Cara, eu não faço isso nunca mais na minha vida, porque não faz o menor sentido. Depois de 40 minutos que você está falando, o cara já não assimila mais nada. E era um, um treinamento extremamente técnico. É claro, eu era o cara do MIT, que tinha vindo de um grande estudo, de, uma grande, de um grande ensinamento, o conteúdo era relevante para eles, eu falava sobre design thinking, falava também sobre é, é, os milênios, né, o comportamento dos milênios, enfim, era uma coisa legal e tudo, eles queriam saber, era conteúdo na veia, vindo do MIT, mas cara, com uma hora e meia a galera estava cansada, você percebia com clareza que eles estavam cansados. Então eu olhei para aquilo e falei, porra, muito legal as cinco palestras, pisei em palcos legais, mas eu sei que eu posso ser melhor, eu preciso ser melhor eu fui procurar uma empresa que me ensinasse a comunicar, me ensinasse a ser palestrante em São Paulo. Não conhecia a Vox na época. Não conhecia, não sei nem se existia, porque a Vox também cresceu muito né, nos últimos tempos. A Vox hoje acho que ela tem mais de 150 lojas em todo o Brasil. Uau. E aquilo para mim foi né? fundamental. Deixa eu te falar... Eu aprendi técnicas de palestra, de apresentação, de palco, de montar slide, de uma série de coisas que são importantes, mas eu, mais do que isso, eu mudei de ambiente naquele momento, eu virei uma chave, porque ali eu me conectei com outras pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, uhum. que também queriam compartilhar conhecimento, que também tinham um conhecimento para ser compartilhado e também estava buscando a mesma forma. Eu entendi ali que aquilo era o que eu queria fazer que eu gostaria realmente de fazer aquilo. E eu lembro de um ensinamento que eu tive, nós precisamos falar da vox 2 que é o nosso patrocinador, mas eu, a gente já vai chegar lá. Sim. Eu lembro de um ensinamento, e essa é uma tenho, chave. Eu, eu tenho esperança que você vai chegar lá. <risos> Vamos chegar lá, Deus, mas Vox, Deus, aguenta Deus. nós aí. Eu lembro de uma, tive um ensinamento, teve uma virada de chave, que até hoje as pessoas perguntam, tinha como foi? Porra, eu era executivo de uma empresa, mais de 17 anos naquela empresa, naquela oportunidade, tinha mais de 120 representantes em todo o Brasil, tinha mais de 40 pessoas que respondiam para mim dentro, do, dentro da empresa, entre área comercial, interna, externa, marketing, enfim. E cara, eu decidi da noite para o dia. Um, eu, cara, meu salário era 10% da folha da empresa toda, que tinha 300 funcionários. Então você imagina. E eu decidi mudar de área. <risos> decidi transitar, fazer transição de carreira. E a, as pessoas falam, Tiago, como é que foi isso para você? Como é que foi sair de uma empresa que você, cara, era o número um. O executivo número um da empresa. Maior salário da empresa, o número de pessoas que estavam que diretamente ligadas a era muito grande, e eu decidi que eu não queria mais viver aquilo, eu queria palestrar, eu queria compartilhar conhecimento, eu queria levar o que eu tinha aprendido para as pessoas. E foi lá nesse treinamento, foi dentro de uma empresa igual a Vox you, que forma novos comunicadores, que eu conheci uma moça, ela chama Adriana, ela era advogada e ela também tinha acabado de fazer a transição de carreira, ela era coordenadora de curso de, de, de direito numa universidade em São Paulo, e eu falei para ela: como é que você fez? E ela me ensinou como é que eu deveria fazer. Eu segui o passo a passo que ela me deu. Tiago, você não vai sair da empresa, mas você vai começar a colocar agendas assim, assim, assado. Você vai construir aqui uma trajetória. Da... Primeiro você vai palestrar de graça, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão gostar de você. E aí depois as pessoas vão começar a te chamar, as pessoas vão começar a pagar as suas despesas. Daqui a pouco as pessoas vão pagar a sua hora que daqui a pouco as pessoas vão pagar para você falar para elas. Nesse momento ainda não é o momento final, por quê? Porque você ainda não tem um método, você ainda não tem um formato de venda, você ainda não tem uma máquina de vendas para isso. Só que no meio disso tudo você vai colocando aqui uma mentoria, uma consultoria, um negócio, e daqui a pouco essa empresa, cara, você vai levar enquanto você puder, mas daqui a pouco essa empresa vai olhar e falar assim, não dá mais. E eu fiz um plano ali, cara, em dois anos eu fiz a transição de carreira. Em um ano a empresa me cortou. <risos> um Aí a empresa falou, não serve mais. Então, né? E tá tudo certo, vambora. Foi a melhor então. coisa que a empresa fez pra minha vida, a melhor coisa que eu fiz para minha vida. Que eu já saí dali empreendendo, porque você vai percebendo os sinais, eu já saí dali empreendendo, eu já tinha um negócio que eu tinha acabado de investir, entendi que eu queria investir, entendi que eu queria empreender e compartilhar conhecimento. Mas onde virou essa chave? Onde eu fui buscar conhecimento sobre comunicação. Então vale muito, vale muito a pena quem quer... É, não só quem quer palestrar, né, Thiago? Quem quer falar melhor. Quem Sem quer, quem quer é, se comunicar melhor. Não, deixa eu né? te falar. É, é, depois, do meu, depois da minha formação... Vou fazer eu, Vox You, pessoal. Fazer Vox You, por vox favor. You. Depois da minha formação, eu entendi que agora eu estava preparado para palestrar. Para palestrar. Porque até então, eu era um treinador técnico. E tá tudo bem. Sempre fui um bom comunicador. Sempre fui um bom comunicador, mas eu não era um palestrante. Eu sempre fui um bom comunicador, mas eu não tinha presença digital ainda. Então eu entendi, eu aprendi como fazer um story. Como, naquela época ainda não era story, era como gravar um vídeo com o seu próprio celular. Posicionamento na frente da câmera, a subir num palco. A Vox Will faz isso muito bem, ela tem um palco lá, é muito legal, cara, um pódio. Você sobe no pódio e palestra pra turma que estava ali, que está ali. E ali ela te ensina também a produzir conteúdo, ela te ensina a presença de palco, que é uma coisa importante, postura no palco, tipo de comportamento. Eu lembro assim, com clareza, e né? eu sei que a Vox faz isso com clareza, cara, é, o jeito que você se posiciona no palco, dependendo, você perde a visão da câmera. Tá? O jeito que você balança o corpo, dependendo, você manda sinais. O jeito que você, que você se movimenta aqui, que você faz gestos, manda sinais para o público. O jeito que você entra, manda sinais. O jeito que você, os 30 segundos iniciais, aquilo que você fala, nos 3 minutos iniciais, os 30 segundos iniciais, eles podem, eles vão determinar o que vai ser a sua palestra por inteiro. Cara, teve uma coisa, e eu, e eu sei que a Vox ensina sobre isso também, que eu aprendi, que é, é chave. Segura essa chave, gente. O cara falou assim. O que, que você vai fazer se acabar a energia? Se você tem uma palestra montada e você não tem o roteiro criado, você não escreveu a sua palestra. Pega o violão e começa a cantar. Cara, o que você vai fazer se acabar a energia e você não está preparado? O <risos> que, que vai fazer? né? Cara, e aí os caras ensinaram. Leva a sua palestra impressa, irmão. Leva a palestra impressa. Acabou, puf, você pega a palestra. Leva seus slides impressos. Acabou, você puxa o slide e, cara, você vai falando. Olha que, olha que idiotice, Robledo. Coisa, coisa idiota. Que ninguém pensa. Mas é fato. É fato. Cara, você está ancorado nos slides. E esse também é um problema, mas aí você avança. Você vence isso. Ao um longo tempo. do tempo você vai, você vai, melhorando, esse, vai melhorando esse jogo. Você vai melhorando jogo. Você não né? fica só ancorado no slide, o slide uhum. passa a ser uma, uma base de apoio. Uhum. É importante ter uma boa apresentação. Mas, cara, principalmente você que está começando, você precisa ter uma, uma base. Isso foi uma das coisas que eles me ensinaram: foi, foi matador. Matado, coisas básicas que você aprende, cara, você vai fazer uma palestra, vai fazer uma comunicação, uma palestra, num evento, no espaço, você não chega na hora, porque você tem que linkar. Tecnologia, você não domina a tecnologia, você chega 40 minutos antes. Cara, outra coisa que é matador que eu descobri na formação para comunicação, para palestrante, que você vai aprender também na Vox. Outra coisa que eu aprendi é, cara, o que você come no dia anterior, o que você come antes de ir, pode interferir, meu amigo, dá um piriri lá no meio da palestra, como é que você faz? E top, aí, toping. Cara, você vai fazer o que, irmão? Uhum. E tá tudo certo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você precisa se preparar. É esse tipo de detalhe. E aqui eu tô falando tá de coisas... preparado né? Tá cara, despreparado é, eu tô falando, um Você desse. não vai descobrir em qualquer lugar. Você precisa de uma hum. empresa como a Vox Sim, que né? facilita a sua vida. Que né, facilita cara? a sua vida e que te dá o caminho das pedras. Sim. Te dá o caminho das pedras. Porque cá entre nós, eles vão te ensinar a gravar. Eles vão te ensinar a posicionar de frente à câmera. Eles vão te ensinar a se posicionar em cima do palco. Mas tem coisas que são intrínsecas. Que você aprende como essas que eu tô falando aqui. Num treinamento como esse na Vox Cara, que você vai levar para sua vida inteira. Cara, você precisa beber muita água antes. Mas até quanto tempo antes que você bebe a água? Porque senão, você vai, cara, você vai querer fazer xixi? Você vai sair do palco, gente. Eu ir ali fazer um xixi. Pera um pouquinho. Duas mil pessoas te esperando ali, te, te acompanhando. É verdade. Faz sentido. Tiagão, a gente tá aqui há mais de uma hora e, e foi, foi um papo legal. Esse papo que é, é, é o papo número um aqui do Eu Negócio Podcast. Uhum. Estou é, muito feliz que a gente está começando esse projeto. Ô, né? Robledo, só, nós só, só não podemos lembrar também. Lembrar que nós temos um grande. Não podemos esquecer, né? É, esquecer, lembrar, né? nós podemos lembrar. Esquecer, não. Lembrar sempre. Não podemos esquecer que tem um grande é. parceiro é. que é o Galpão Estúdio, né? Que é Galpão, toda aqui. nossa senhora, esse lugar é, que nós senhora. estamos cadê aqui, cadê a Marquinha aí, lá, ó, aí. é, é nós já, é nós é, já aqui, ó. é, que show, é. show, Galpão Estúdio, é. né, uma super estrutura uhum. moçada, moçada massa aí, viu? É, eu não vou, eu não vou lembrar, finíssima. não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas é. em especial aqui a Evelyn, o, o Thiago Benetti, né, que abriu as portas para gente para poder gravar nesse ambiente maravilhoso. Eles devem ter, ter uns, quatro, uns quatro ambientes aqui, não é isso? Quatro ambientes de gravação, cinema, não é só aqui. Esse é um, um dos cenários, é, Esse né? aqui é, é para a parte de, de podcast mesmo. Esse mas aqui é o tem, cenário de podcast. Tem um, é, tem um estúdio ali, pessoal, que entra caminhão. Entra caminhão. É, é Incrível. Isso aí. Uhum. Estúdio, muito é. bom. Entra caminhão, pode gravar novela, pode gravar o um filme aqui dentro. É, Fácil. -te. <risos> Fácil, tem ambiente para isso. Aqui, inclusive, eu acho que aqui era uma cozinha antes, acho que aqui era um quarto. O <risos> que, que era isso aqui? Dá para fazer, eu tô falando para você, dá para fazer um filme aqui dentro, Tem tenho certeza. É muito uma grande. Loucura. É por isso que chama galpão também, não é? Uhum. Né? E aqui eles reúnem uma série de serviços, de entregas. Então eu acho que você precisa conhecer, né, ter essa intimidade com o espaço dos meninos, conversar, depois em algum momento pode aparecer aqui um QR Code para poder chamar aqui, linkar, Sim, fazer uma visita, a gente, conhece o espaço, a, acho que faz sentido para você. A gente vai colocar um link na descrição também, tá? para vocês poderem fazer um contato aqui direto com o estúdio, e com essa fala do Tiago, é, a gente vai encerrar esse é o nosso abre alas é né Tiago é, vamos encerrar o nosso muito começo. isso aí, ens... não é ruim Ficou é é ruim encerra mas eu quero agradecer a sua audiência meu amigo e minha amiga obrigado por estar aqui conosco se você ainda não está inscrito por favor por favor uma, acaricia, é que... acaricia acaricia esse esse inscrever-se aí ó clica nele ativa aí o sininho é, a partir do dia 1. Primeiro... Eu tava lembrando, eu tava lembrando do outro parceiro que nós temos. Ah. E ele fala assim, olá galerinha do meu canal. Galerinha <risos> do meu canal, é, é, é tudo assim, é o Carlos, né? É o Carlos é, Henrique, é o Car olá é galerinha do meu canal. Carlos Henrique do Açaí do Ninja. Açaí né? do Ninja, é. patrocina nós, é. Açaí do Ninja, ajuda é nós. Pô, precisa trazer um açaí pra turma, né, os nossos convidados. E é bom, né? viu gente, é. é bom, viu? Mas não vem só com açaí não, que nós precisamos ah, de é patrocínio aqui, tá? Esquece esse negócio de açaí, açaí. É, essa açaí. conversinha, né? É, isso aí, isso é o adicional. De... É, Mas, o que você tá falando, porra? Você interrompe. Você interrompe o cara pra poder. <risos> aí, até a Samara tá falando tchau pra tchau. gente aqui já. <risos> encerrando é, o começo que eu tava falando. Sempre no dia. Sempre, toda segunda-feira às 20 horas. Toda segunda-feira às 20 horas, a partir do dia primeiro de. Estamos maio? em. Então é abril. É em abril, então é em maio. E não A partir é dia do dia, do dia mentira, primeiro de maio. Né? Dia do Trabalhador. Nós teremos aqui a transmissão do nosso podcast. Vamos trazer muita gente boa pra conversar conosco, tá? É, é desse aí. jeito aqui. A gente é assim. vai é, junto papo, misturado, bate tranquilo. Sempre é, trazendo mas sempre o trazendo eu. É, o eu. O né? eu profissional. É, o que, pro é que você contribui para a marca da sua empresa ou para o crescimento do é seu isso. ecossistema? É isso aí. Tá Obrigado, bom? Robledão. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Ah, Peraí. Espera ah, ah, ah, aí, pai. Esse é o excesso de peso que faz Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Falou. Falou, Turma. Com Deus.